Como eliminar aquela gordurinha que você tem nos ombros, nas costas, nos braços, de maneira simples. Um exercício que nós iremos fazer e que vai automaticamente trabalhar os ombros e as costas. Claro que sempre pegando também um pouco de feixe peitoral superior, que é essa parte aqui que levanta também os peitorais. Não é levantar as mamas, mas sim a musculatura peitorais ou peitoral. Eu sou o professor Emílio Júnior, não se esqueça, inscreva-se no canal. Nós iremos utilizar dois pezinhos eu não tenho peso na minha casa, o que, que eu posso utilizar? Você pode utilizar duas garrafas PET de água ou mesmo um saquinho de feijão para fazer feijão ou arroz para fazer esse exercício. A primeira técnica que eu vou utilizar, independente para quem seja iniciante ou avançado, é a técnica do exercício conjugado. O exercício conjugado, ele funciona assim. Eu irei fazer com que ambos os pesos fiquem à frente das minhas coxas. Lembrando que as palmas das mãos devam estar voltadas para as coxas. Vou elevar o peso, tracionando meus cotovelos acima a linha do ombro. Volto à posição inicial e faço uma elevação frontal. Desceu, um, eleva. 2 Eleva, observa quando eu elevo, seguro um segundo. Desço, faço o um movimento. Um segundo, desço, elevo e volta, Elevo, segura, volta, segura, eleva e volta. Fazendo este movimento, a musculatura que nós iremos trabalhar neste primeiro exercício, eu vou parar aqui para explicar a vocês. É o seguinte, quando você traciona, você também está trabalhando a parte de trás, aqui, essa parte aqui de trás do seu ombro, lateral e também a parte da frente do seu ombro, tracionando. Coloca a mão aqui nessa parte aqui, ó, superior do teu peitoral, quando você traciona, você sente trabalhando também. Então, nós estamos trabalhando tudo isso. E quando nós fazemos o um movimento à frente, nós estamos trabalhando todo dessa região aqui frontal do ombro. Essa parte aqui, automaticamente pegando um pouco de bíceps e tríceps, que eles vão ter que ser recrutados para sustentar, e o antebraço. Você também trabalha a musculatura do antebraço. Então, o um único exercício, você consegue trabalhar tudo isso. Vamos fazer uma sequência. Então, você vai pegar um cronômetro, um reloginho, vai colocar aí no chão, para você ver quantos Minutos ou quantos segundos você consegue fazer essa sequência? Aí você vai lá embaixo nos comentários e vai me mandar, professor, consegui fazer um minuto, consegui fazer 30 segundos. Não é número de repetições, mas sim o tempo que você consiga. Tem que ter sempre a liberação do seu médico. tá? Vamos lá. 3, 2, ficar de frente para vocês visualizarem bem o movimento. 3, 2, Você conseguiu sentir a musculatura dos teus ombros? Então você vai fazer o seguinte, você vai lá embaixo nos comentários e vai colocar para mim, professor, senti bastante a musculatura dos ombros, das costas e também essa parte da frente do peito, porque assim eu vou entender que basta um exercício bem feito para que você consiga ter resultados reais. Muito obrigado pelo seu carinho, até nosso próximo encontro.